E aí, gente verde, aí, gente profunda, hoje eu tenho um teste aqui para você fazer. Um teste com uma planta que você põe na porta da sua casa e você observa se a energia das pessoas que estão circulando na sua casa é boa ou não. No caso de uma visita, alguém que está prestando um serviço ou das próprias pessoas da sua família. Então fica comigo que você já vai descobrir qual é a planta que você pode usar para identificar se você está sendo vítima de olho gordo ou mal olhado. Salta a vinheta, pessoal. Se você está chegando agora aqui no canal, aqui a gente fala sobre fitoenergética, que algumas pessoas confundem com fitoterapia. A fitoterapia é bem diferente porque ela trata do campo físico, ela trata do nosso corpo físico, da nossa parte material. E a fitoenergética, ela trata dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções que fica em um campo mais etérico, mais energético, tanto que a gente chama de campo de energia. Então, a fitoterapia, ela extrai da planta princípios ativos químicos e ela coloca esses princípios ativos químicos no corpo físico para trazer saúde. E a fitoenergética, ela utiliza o campo de energia das plantas para tratar o nosso campo de energia, onde estão as emoções, os sentimentos, os pensamentos, né? emoções como raiva, medo, mágoa, tristeza, angústia, ansiedade, intolerância. Então tudo isso está no nosso campo de energia e a gente pode utilizar o campo de energia equilibrado das plantas para tratar todos esses problemas do nosso dia a dia. Todos os dias a gente vai perdendo energia pelo caminho, quando a gente tem uma discussão, quando a gente tem uma briga com alguém, quando a gente passa por momentos de estresse. Então tudo isso é como se descaracterizasse o nosso campo de energia, né? Quando a gente vai passando por essas situações. E para voltar a ser quem a gente é de verdade, para voltar a ter equilíbrio, a gente pode contar com a energia das plantas, porque elas estão aí na natureza super disponíveis e muitas vezes a gente passa por um manjericão e trata, ah, é um temperinho. Ou a gente passa por um pé de alecrim e diz, nossa, que planta aromática. Mas o que a gente não entende é que, além dessas características físicas, além dessas características químicas, as plantas têm muito poder. Elas têm um campo de energia poderoso que pode atuar no nosso campo de energia, elevando a nossa frequência e elevando a nossa capacidade de se curar, de ter saúde, elevando a nossa capacidade de buscar no natural solução para aquilo que a gente vive todos os dias, ok? Então, as plantas, elas se doam muito, né? E, isso que eu falei no início do vídeo, né? Ah, às vezes tem alguém na sua casa que não tá com a energia boa. Pode ser uma visita, pode ser alguém da sua própria família. Isso não significa necessariamente que a pessoa é invejosa e a planta murchou. Não significa necessariamente que a pessoa é do mal, que ela é ruim. Não, ok? O que que significa? Significa que a pessoa está com algum ponto negativo no campo de energia dela, que pode ser uma frustração que pode ser uma mágoa, pode ser um sentimento de baixa autoestima. E isso não significa que a pessoa tenha inveja de você ou da sua casa, mas significa que ela não está bem com alguma coisa. Ela tem uma falha no campo de energia dela. E a planta, dependendo das propriedades né, fitoenergéticas que a planta tem, ela vai atuar justamente nessa falha que está acontecendo com a pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa muito tímida, que ela não consegue se expressar, ela não consegue falar, ela tem medo do julgamento das outras pessoas, ela tem medo da avaliação dos outros, a sálvia e a malva não vão bem perto dela. Então, se uma pessoa muito tímida chega perto da sálvia, da malva, da alfazema... Essas plantas vão murchar, elas vão secar, porque elas têm exatamente essa energia da expansão, da extroversão. Então, elas vão ceder, essas plantas vão ceder essa energia de extroversão para o tímido e elas vão secar, elas vão murchar na tentativa de ajudar o tímido a ser mais expansivo. Essa transferência de energia da planta para a pessoa, a gente chama de alinhamento por compatibilidade. A tendência dos corpos sempre é o equilíbrio, né? Quando dois corpos se encontram, eles nunca mais serão os mesmos, porque um doa e o outro recebe. Então, se uma pessoa está com a energia muito alta, ela está muito bem, e tem uma outra triste, chateada, deprimida, a que tem mais vai doar para quem tem menos e os dois vão sair na mesma média. É assim com todo mundo. É assim que acontece quando você tá muito bem e você chega num ambiente pesado, como um velório ou uma fila de banco ou algum lugar turbulento, né? Então, um lugar onde tem, sei lá, um protesto, uma passeata, uma greve, alguma coisa assim tensa, né? Nervosa. Então, você tá muito bem, mas só de passar por ali, a sua energia é capturada por quem não tá bem, por quem tá ansioso, por quem tá nervoso. E aí, a sua energia baixa, né? Então, tem pessoas que são muito doadoras de energia, tem outras que são mais receptoras. Essas são características bem particulares. Mas o que eu sei é que a energia das plantas ajuda todo mundo a repor a sua própria energia, a se equilibrar, elevar a sua frequência, sem precisar pegar a energia de ninguém. Sem precisar ser um seca-pimenteira, sem precisar ser um vampiro energético, né? aquela pessoa que chega perto da outra e rouba tudo que o outro tem. Não! Você pode, através da energia das plantas, reabastecer a sua energia, continuar doando e ainda ter um estoque muito favorável né, para outros perrengues que possam acontecer. E tem uma planta que ela ajuda muito nisso. E essa planta se chama Jasminum officinale, também conhecida popularmente como jasmim. Sim, aquela planta branca, bem cheirosa. Vou pedir para o pessoal colocar aí uma foto. Provavelmente, se você nunca viu um jasmim de perto, você já sentiu o aroma de jasmim, porque a indústria do perfume gosta muito do aroma dessa planta, né? É largamente difundida. Quase todo mundo já sentiu o perfume de jasmim alguma vez. Você pode até não saber que é de jasmim, mas você já sentiu, porque é muito comum. O que, que o jasmin faz? Então, se você tiver um na porta da sua casa, ele gera pureza nos pensamentos, purifica as emoções e as inferioridades. Então, o que, que é uma inferioridade? É um sentimento ruim, é um sentimento negativo, é algo que a pessoa não quer sentir, mas ela sente. Ah, eu não queria sentir tanta mágoa, tanta raiva, tanto ódio, tanta preguiça, mas eu sinto. Então, o jasmin, ele ajuda a limpar essas inferioridades. O jasmim ele traz o aspecto do divino para tudo. Então onde o jasmim está, ele coloca Deus naquele lugar. Ele é como se fosse um canalizador da energia divina. Onde tem jasmim, é, Deus está. Se você quer um toque da pureza e perfeição divina e angelical, essa é a função do jasmim. Então purifica, sabe, energias densas, nervosas, preocupantes, estressantes. Só que claro, né? É, mais importante do que limpar é não sujar. Você tem que ter isso bem claro na sua mente. Mais importante do que limpar é não sujar. Então, vamos supor que você tem um jasmin na porta de casa, mas dentro da sua casa, a TV está sempre ligada em noticiário ruim, programa de TV ruim, é, filme de terror, coisas de baixa vibração, o jasmin vai morrer logo, você vai trocar, o próximo vai morrer, você vai trocar, o próximo vai morrer, porque ele vai se doar né, para tentar equilibrar a energia da casa. Então, as atitudes, os comportamentos das pessoas também precisam ajudar né, para o equilíbrio do ambiente. O equilíbrio de um lar, de um ambiente, ele é o resultado da energia de todo mundo que mora ali, de todo mundo que vive ali. Então, se está todo mundo colaborando, mas tem um abrindo brecha para energia negativa, não vai adiantar muito né, colocar o jasmim na porta. Então, tem que ter uma colaboração de todos. Mas o jasmim já começa a trazer essa vontade para as pessoas uh, cuidarem do ambiente ele é indicado contra vícios como cigarro, álcool, drogas e jogos. Então o jasmim é uma planta que atua ajudando as pessoas a buscar a verdadeira essência. Como ele traz um toque divino, a pessoa tenta encontrar as soluções dentro dela mesma e não buscando num vício, né, um tipo de fuga da realidade, um tipo de fuga da vida que ela gostaria de ter. O jasmim purifica e desintoxica o organismo, e é um repelente contra invasões obsessivas em geral. O que é uma invasão obsessiva? É uma energia intrusa, é uma energia que vem de fora. Pode ser uma energia de uma pessoa que já faleceu, que já desencarnou. Pode ser uma energia de raiva de alguém que está vivo. né? Então, são energias intrusas que não são a sua. Que, alguma coisa que não é a sua energia, é do outro, mas está entrando no seu campo de energia porque a porta está aberta. né? Então, o jasmin, ele ajuda a proteger contra essas invasões obsessivas em geral. E você pode colocar em vasos, né, ou então no jardim, mas tem que ser na entrada da casa. Eu tenho quatro, né, Na, na bem na esquina da minha casa, assim, é uma casa de esquina, então, bem no muro eu tenho quatro pés de jasmim que tem os nomes dos apóstolos, né, é o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João. É, eu sou doida nesse nível, de botar nome nas plantas, né? Então, chego lá, dou bom dia pra eles e tal, e teve um ano que eles estavam com fungo. E logo eu notei, né, que aquilo deveria ter alguma relação, alguma associação com uma energia obsessiva, alguma energia intrusa, daí eu... Peguei o pêndulo né, da radiestesia, eu fiz uma odomertia neles, uma desprogramação, limpei o fungo desapareceu. E desde então eles estão muito lindos, eles estão muito bonitos, floridos, cheirosos, né? Sempre assim com muita energia, com muita vitalidade. Então isso significa também que as pessoas da casa não estão... Precisando né, da energia do jasmim. Sempre que a planta está muito bonita significa que a casa, o ambiente, os animais de estimação, as pessoas não estão precisando daquela energia. Ou seja, não está faltando aquilo que ela doa na casa, né? Então é, essa é uma, uma dica assim que também as pessoas precisam dar uma colaborada, tá? A planta ajuda, só que se as pessoas não colaboram ela vai ficar sempre morrendo e você tendo que ir trocar e isso vale para qualquer planta, né? não só para o jasmim. É, a gente tem todas essas informações e muito mais informações, tratamentos, é o caráter energético das 118 plantas descritos aqui no livro Fitoenergética, energia das plantas no equilíbrio da alma. É um livro que se mantém entre os best sellers né, da área de curas naturais há muitos anos já. Ele tem quase 20 anos esse livro e aqui tem todas as características das plantas, como montar tratamentos para cada situação e até tratamentos prontos né, para cada área da vida e como você pode utilizar. Se você quiser adquirir esse livro, que é um sucesso, Tá aqui no link da descrição, basta você clicar que você vai ter acesso à nossa loja, tá bom? Um grande beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.